E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Rick, e hoje estamos jogando Fasmofobia. É esse jogo aí que faz muito sucesso na internet, por ele ser extremamente bizarro. É um jogo onde a gente caça fantasmas, é usar medidor de presença, Spirit Box, que é uma caixinha que o fantasma fala por ondas de rádio. E, cara, tudo mais. Lanterna Infravermelho, é basicamente um simulador de caçar fantasma online. E tem umas coisas que dá bastante medo, eu acredito que vocês vão gostar muito. E eu tô num clima aqui, todo no escuro. E tá me dando um pouquinho de medo já E eu acho que vai ser bem legal esse episódio Como é um jogo online, nós temos um pequeno probleminha Que às vezes não dá pra achar partida direito Então eu vou tentar achar as partidas que dê aí uh, É difícil achar BR nesse jogo Tem mais gringos, né E vamos tentar achar uns BR da hora e jogar aí Eu não tenho amigos pra jogar esse jogo ainda É meio sério isso, né, meio triste, eu sei Mas não tem ninguém que jogue esse jogo ainda dos meus amigos E eu tô tentando achar pessoas pra jogar comigo aí Então, por enquanto, vamos ter que ser Vamos ter que jogar com pessoas random mesmo aí mas vamos lá, que vai ser da hora demais Vambora, vambora Então estamos aqui já, né, na no nosso... nossa base, né Aqui é a nossa base sobrenatural E aqui temos uma porta aqui, né Aqui, aqui temos uma surpresinha aqui na porta ó. Uh, <risos> nem assustou, vai Ele temos nosso querido amigo Sei lá, ele já fica olhando, ele parece um ETzinho, né Parece um ETzinho gray. Mas mesmo assim é bizarro então vamos lá, vamos tentar achar uma partida aqui Certo, aceitar, beleza Falei, beleza? E aí, de boa? BR finalmente Ai, Graças a Deus, tá mais um Tô mais esperando mais um entrar aí, Pera aí, segura aí Troca os abatados de vocês, alguém aí Aí, troquei já Aí Tô esperando só um entrar aqui rapidão Demorou, demorou É bem complicado achar BR nesse jogo, velho. Então quando a gente acha alguém BR e tem uma sala aberta É a maior felicidade, acredite como vocês estão vendo aqui, eu sou nível baixo, né? Então, eu sou nível 3. Uh, bem, bem paia isso aí. Eu joguei algumas partidas, mas demora pra subir de nível. Temos um, um amigo aqui com nível 215, né? O cara simplesmente é, é full games aí, mano. Mas eu sou nível 3, tenho um com nível 7 aqui. Até aí, tudo bem. Né? Tudo bem. Uh, aqui tem um pouco dos nossos Vai, equipamentos. Tá, tá entrando aqui, vamos jogar com ele. Spirit Box, é, câmera, é isso, né? é isso, tudo mais, também, tudo tá, para Deixa felizinho. Aí, ó. E uh, tem também sanidade, tá ligado? Olá, tenho muitas putas. Puta, <risos> <minha>. <risos> Caraca. Não tá falando nada, caralho. <risos> <risos> Não acredito, velho. o cara falou uma merda aqui, o cremoso. O cara falou uma merda aqui na sala e saiu fora. <risos> Esse cara, é eu não acredito. Esse que dá maluco, velho. O cara entra, manda uma daquela e sai, tá ligado, velho? Tô aqui, tô porra. É o ah, SA, cara. Porra. SA é o e vamos começar então, que o pessoal demorou um pouquinho pra achar a partida, mas entrou mais um BR e bora pro jogo então. O negócio aqui já começou bem, né? Ai, caramba, entre os irmãos aí, os caras é. zaralham tudo. Então bora, então bora. Que tá pra caralho, nossa, mas tá diferentão, é, velho. Os caras tá aqui já. volta falar você, porra. Tá no wi-fi, porra. Tá no wi-fi <risos> tá <no> wi <risos> na van atualizada. Essa van ficou diferente ah, mesmo, hein. De... Nossa, ficou bizarro, velho. Bora. Olha aí, olha os equipamentos, pessoal. O tanto de equipamento que tem, velho. Tem crucifixo, tem câmera, tem não sei o que. Tem coisa de tirar foto. Vou pegar uma de tirar foto aqui. Meus equipamentos são Spirit Box, que é um radinho que vocês comunicam com os fantasmas. Os espíritos podem falar com você por meio do rádio. Olha lá, é sinistro. Tô com a minha câmera e... O que eu tô aqui? Não tô com nada? Tô com duas coisas? Como assim? Não, não, peraí, peraí. aí. não dá não. De mais alguma coisa Infravermelho, boa Infravermelho, vambora Isso aí, pessoal, a gente tem que investigar os fantasmas, então É tipo um documentário você Tem que. O objetivo do jogo é você identificar Qual é o tipo de fantasma que está na casa Tá, tem que... Você tem que ver o nome do fantasma também Então você pode chamar o fantasma pelo nome E outro, esse jogo reconhece BR Esse jogo reconhece BR Vocês acreditam nisso? É muito da hora, mano Então você fala lá, qual que é o seu nome e tal E o fantasma responde Fantasma é Ellen Thompson. Ah, não sabemos se o fantasma responde quando está sozinho ou em grupo. Ellen Thompson. Então o nome dela é Ellen Thompson. Isso, e vamos lá. Lei, mano, olha que sinistro. Ellen Thompson, você está aqui? Ah, beleza, tô indo aí Ellen Thompson, você está aqui? Ellen Thompson, nos dê um sinal Você está aqui, nos dê um sinal Você é velho Você é velho Você é velho? O você tem? Pô, quando vocês forem usar sal Coloca um sal de cada vez só, viu? Pisou no sal. o. lá, lá. que? você quer? O que você quer? um vocês brincando, Ellen Thompson, você está aqui? Nos dê um sinal. Então, será? Ela não quer é, falar, ela não quer falar. Vem, né? também, eu vi também a é pegada. Você está aqui, você é velho, você é novo. Quantos anos você tem? Ellen, quantos anos você tem? Fala comigo, mulher, fala comigo. Clínica, <risos> Ellen Thompson, nos dê um sinal. Será que ela só fala quando eu estiver sozinho? Ellen Thompson, você está aqui? Nos dê um sinal. Ellen Thompson. Opa, opa. Respondeu aqui, respondeu aqui. Tá atacando. Aí, boa, boa. Respondeu aqui, ó. Ellen, o que você quer? Oi. Minha filha a rape, né? Ellen Thompson, apareça. Opa, opa. Pode ser, índio, casa, Parece que eu vi alguma coisa aqui, hein? É ó, vi sim. alguma coisa aqui, ó. Esse quarto aqui. Ver, né? Ellen, nos dê um sinal. Você morreu aqui? Ellen, nos dê um sinal. Qual é a sua idade? É, tá sinistro o negócio aí. Tá sinistro. Ellen, você está aqui. Ih, caramba, tá atacando, tá atacando, tá atacando. Ela tá atacando, ela tá atacando! Tá atacando, tá atacando. Tá atacando. Ela tá aqui, ela tá aqui. Nossa! Morreu, morreu. Que é o Ni, hein? Será que é o Ni? A gente tem que identificar o fantasma, qual que é o tipo dele, tá ligado? É isso que a gente tem que fazer. Só que aí, ó. O pessoal vai morrendo, tá ligado? Ela já matou um, já. Hum, a porta é fechada. Hum, ela tá atacando. Quando a porta fecha, ela tá atacando. O fantasma tá atacando o espírito, então. Passado. Ellen, nos deu um sinal. não escreveu nada, não. Os caras tá jogando as coisas, hein? <risos> os caras morrem. Os caras morre, tá? cara podem... Depois que os caras morrem, eles podem ficar jogando as coisas, tá ligado? Nossa! me pegou! Não, não, não! Ai, que filha da mãe! Ai, você então, né? Pô, me pegou, mano. Ah, véi. Ela veio logo em mim, velho. Acho que eu tirei... Eu consegui tirar uma foto ainda, eu acho. Cadê o que maravilha, que maravilha Foi bem na tava saindo da sala velho. Eu acho que eu consegui tirar uma foto ainda ah, olha, olha aqui. Olha aqui. Foi o Fog não, foi o Ricky, Ricky Isso, é, foi filho. eu, eu morri E aí, Mani, o que aconteceu, filho? Ah, tava saindo lá e ela Me pegou, mas acho que eu consegui tirar uma foto ainda Vocês acham que é o quê, Oni? o Ni? Não sou eu não, né? É, mano. Foi pro saco, cara. Faz parte. Tudo certo. Relaxa. Vocês acham que é o quê? Boa pergunta, hein. Peraí, peraí, ó. Fica fora da casa um pouquinho aqui, rapidão. Todo mundo. <risos> Cadê o cara? Todo mundo morto, caralho. Peraí, não é possível. Nossa, todo mundo morto, pô. <risos> tá Todo mundo morto. <risos> não, pô. Não, aqui Vamos o cara. Né, tá morto, não. CREMOSO Ele tá vivo ainda? Que é cremoso? CREMOSO parla. não tá morto todo mundo Ah, ele <risos> vai ensolar então, uma ca... partida mesmo? Morreu todo é. mundo O teu gol O CURTIXO tá pegando fogo ali Caralho, quando eu vi todo mundo morrendo Todo mundo escutou Eita, porra, todo mundo morreu, caralho <risos> <risos> Puta que pariu Ó, ah, galerinha eh, Não sei se vocês vão acompanhar nosso raciocínio Isso daí é ONI, tá? beleza. Vocês acompanharam ou não? Deu não. MF, deu MF, dots e temperatura. Boa, boa. Entenderam? Não Entenderam? Não. O uh -huh. sim, sim, sim. Edozca deixou as coisas aqui na recepção, aqui na entrada, aqui. Ó. Tem pílula, tem supositório, tem fumacinha. <risos> supositório. <risos> Ih, velho, os caras estão tá fazendo live. Cadê? Cadê? Cadê? Ih, vai, que lá, insert lá. é esse? Canta vai lá. Eu gravando um vídeo e outro cara fazendo uma live? Que que é isso que tá acontecendo Pô, aqui, velho? É mó esse corredor aqui, hein, velho? <risos> Puta que pariu, hein, velho? Olha, tem um aqui na porta. <risos> esse aí de... sou eu, eu acho. Ai. <risos> Que merda é essa, velho? Arena aqui do lado aqui também Aí, ataque Ixi, ixi Aqui no chão, aqui, a vaca Aqui, ó O armário no corredorzinho aqui, ó Tira, tira, tira Aí, pegou? Vambora, vambora Acabou, acabou, acabou, galera é no pelo mesmo. Então vai lá, taca tá de Vai lá, canta a batalha. Olha, os caras fez grande, um hein? pentagrama aqui, doido. Ah! Oh, pegou. Vai exorcizar. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ih, caramba! Ela tá, su... ela tá subindo mesmo? Ai, caraca! Que loucura, véi! Mas onde que ela tá indo? Aqui. Ela tá indo, ela tá indo aí, ó. Ela tá indo aí, tá todo tortona aí, ó. Passou, passou. <risos> <Meu> contrário. <risos> Ai, caralho, essa foi da hora, hein? Eu tô vindo ao contrário, tio, olha lá. Passou, passou retão. Tia. Voltou. Passou reto. Ai, caralho, foi engraçado. Ela tá voltando, ela tá voltando, ela tá voltando. <risos> <risos> tá todo estranho lá. <risos> Essa aí, pessoal. Essa foi a nossa primeira investigação, então. Foi mais zoeira do que medo, né? Foi mais zoeira do que susto. Mas foi isso, cara. Foi muito, muito zoeira, velho. Os caras são é muito zoeira velho. É muito, Bicho muito doido. louco, né, velho? vermelho. Beleza, vamos nessa. Segunda investigação aí. é O mesmo mapa... Ed, nos dê um sinal. O safado, nos dê um sinal. Qual é a sua idade? Foi mal. Fale comigo. <risos> que que o cara tá fazendo? Ai, carai. Assim? Ó, oh, deu sinal no MF aqui Amarelo Opa, apareceu aqui, apareceu aqui Amarelo, sinal no MF, amarelo, amarelo Ed, você está aqui? Fale comigo Nos deu um sinal Você é velho ou novo? Qual a sua idade? Impressão aqui, ó. Opa, deu sinal aqui. Deu sinal aqui no quarto, aqui, ó. Ed, você está aqui? Nos deu um sinal. Pegadas. Ed, você está aqui? Vamos deu um sinal. Ô, Gui, vai, pra, vai pra garagem sinal na mão. Dropa tudo. Isso, dropa tudo e vai pra garagem. Só com a lanterna, talvez. Tá? Opa opa opa opa opa opa opa opa. Já era, rodei. Ah, não. Finalzinho, velho. Finalzinho. Mas, pessoal, foi isso aí mesmo, então, pra hoje. Esse foi aí, Fasmofobia. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Bom, foi um episódio bem divertido. teve bastante zoeira, né? Principalmente pelo, pelo Yuno ali. O cara é bem, bem da hora, bem zoeiro. Mas eu queria mostrar o jogo pra vocês. É uma caça a fantasmas. É bem complicado, então... Eu fui meio que carregado pelo time ali. Mas tem como você diferenciar os fantasmas pelas evidências que você tem. O objetivo, é normalmente, é você... É apenas documentar tudo que você acha e identificar o tipo de fantasma. Mas também tem, ah, vai ter algumas missões que você vai ter que fazer um exorcismo, né? Então essas de exorcismo são bem da hora, são bem divertidas aí. Igual foi aquela ali, né? A guria saiu toda torta andando ali. Foi bem zoeira. Mas quando você tá jogando assim, um pouco mais sério, dá um pouco de medo, dá um pouquinho de cagaço ali. E quando você tá jogando solo, então pior ainda. Mas o objetivo era mostrar pra vocês o jogo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!